Olá, pessoal. Aqui é o professor Rodrigo. Estamos em mais uma aula agora de geometria analítica. Falaremos sobre condição de alinhamento de três pontos e equação geral de reta, tá? Fica comigo. Bom, seguindo então, vamos utilizar, continuar utilizando a nossa bibliografia Fundamentos de Matemática Elementar do IES, volume 7. Tá, e vamos utilizar, começar com essa, esse teorema, que fala o seguinte, condição de alimentos de três pontos. Três pontos A, B e C são colineares, C e somente se suas coordenadas verificam a igualdade. x2 menos x1 vezes y3 menos y2 igual a x3 menos x2 vezes y2 menos y1. Então tá, onde é isso? Ah, lembra que do assunto passado nós falávamos de... Segmentos uh, razão entre segmentos colineares tá? Nós vimos o seguinte, eu vou pegar aqui então um segmento, dois segmentos aqui A B e C de coordenadas então De acordo Vamos usar essas mesmas aqui Para vocês chegarem na mesma X1Y1B X2, Y2 e C, X3, Y3, os três distintos, e nós calculávamos a razão, que a razão entre o segmento AB, por exemplo, e o segmento BC. Então a razão entre o segmento AB e BC, se eles são colineares, vai dar uma razão R. E se eu utilizar tanto o X os valores de x quanto os valores de y essa razão é constante para essa reta tá? então o que, que acontece nós eu vou pegar aqui a razão AB por BC utilizando x então ficaria assim x2 menos x1 sobre x3 menos x2 igual a R tomando Valores de y, nós teríamos y2 menos y1 sobre y3 menos y2, também igual ao mesmo valor de R, se referindo aos mesmos pontos. Então, fazendo essa igualdade dessas duas razões, veja o que, que a gente obtém. Então, x2 menos x1 sobre x3 menos x2 igual a y2 isso não é y agora sim, y2 menos y1 sobre y3 menos y2 fazendo essa meios, esse produto meios por os extremos olha só, então x3 menos, ou x2 3 x menos x1 vezes y3 menos y2 igual x3 menos x2 multiplica y2 menos y1, tá? daí veio essa igualdade de algo que a gente já tinha verificado. Eu não vou fazer essa demonstração completa, ela está na bibliografia, eu não quero estender muito esse vídeo, então não vou me deter nessa demonstração, tá? ela é um pouco extensa. Então, seguindo adiante, então, partindo desse princípio aqui, vejo que é bem interessante e o que nós vamos utilizar na prática. Desenvolvendo essa, fazendo esse produto, desenvolvendo aqui, trabalhando essa equação, a gente chega nesta equação aqui, que nada mais é do que o resultado, que é este determinante aqui, em que x1 e y1 são as coordenadas do primeiro ponto, x2, y2 as coordenadas do segundo ponto e x3, y3 as coordenadas do terceiro ponto. E essa coluna é completa por 1. Um. Esse determinante sempre deve dar zero. Se esses três pontos estão alinhados, então nós temos que este determinante é igual a zero. Então essa vai ser a condição de alinhamento de três pontos. Quando a gente tomarmos as suas três coordenadas, estruturarmos dessa forma matricial, Calculamos o determinante se der zero, significa que esses pontos uh, estão, são colineares, pertencem à mesma reta. Ok? Então vamos aqui na prática. Eu tenho três pontos e quero mostrar que eles são colineares. Então vamos escrever desta maneira. Aqui as coordenadas do primeiro ponto, menos -1 um. 1, 1 e 3, 7 e 9. Vamos completar essa terceira coluna com uns e calculamos o seu determinante para ver chegar nesse, se nós chegarmos a zero então esses três pontos de fato são são colineares ou seja, estão alinhados a gente pode usar qualquer método tá? o método que vocês ficarem mais à vontade é natural que sempre vai dar uma matriz de ordem 3 é mais natural que se utilize o método de Sarros eu acho bem mais tranquilo a gente reproduz, pode reproduzir as duas primeiras colunas ou multiplicar aqui, né? Diagonal principal, depois esse, vezes esses dois, e assim por diante, esses dois por esse, depois subtrair as diagonal secundárias e as demais itens. Para ficar é um pouco mais didático, eu vou reproduzir essas duas primeiras colunas. Posso reproduzir as duas primeiras linhas e colocar embaixo. as duas primeiras colunas e fizemos a multiplicação então da diagonal principal e somamos também com o produto das suas paralelas tá? vamos lá menos 1 um vezes 3 vezes 1 um, dá menos 3 mais 1 um vezes 1 um vezes 7 mais 1 um vezes 1 um vezes 9 ok? e vamos subtrair esse valor agora eu escrevi de outra cor aqui o produto da diagonal secundária somando o produto das suas paralelas também então 3 vezes 7 21 mais 9 vezes 1 vezes menos 1 menos 9 mais 1 vezes 1 vezes 1 então aqui nós vamos ter Menos 3 mais 7 mais 9, 13. Menos 21 mais menos 9 mais 1, também 13, que é igual a zero. só diferenciar aqui para saber de onde veio. Que é igual a zero. Então, o que prova que conseguimos mostrar então que esses três pontos, sim, estão alinhados. Ok? Agora vamos pulando para a equação geral de uma reta. Seguinte, a toda a reta R do plano cartesiano está associada ao menos uma equação na forma ax mais by mais c igual a zero, em que a, b e c são números reais, a diferente de zero, b diferente de zero e x, y representa um ponto genérico de R. Bom, então vamos parte do seguinte princípio eu vou eu tenho dois pontos vamos, uh, enumerar dois pontos quaisquer ponto uh, vou fazer diferente, ponto A de coordenadas x1 y1 um ponto B de coordenadas x2 Y2. E aí um ponto P genérico qualquer, tá? sendo que x1, y1, x2, y2 são constantes. Tá? Eu vou tomar como dois pontos quaisquer ali. E esse ponto P vamos supor que ele esteja, que ele pertença a esse segmento AB. Tá? Então eu tenho um segmento AB. E esse ponto P pertence a esse segmento. Tá? Se ele pertence ao segmento AB, então significa que esta igualdade deve ser verdadeira. Ou seja, o determinante x1, y1, x2, y2. E esse ponto genérico, aqui, qualquer x y, vamos completar essa coluna aqui, esse determinante deve ser igual a zero, ok? Então, porque nós estamos afirmando que esses dois pontos, essa aqui eu tenho o um segmento AB e esse ponto P inserido em AB, o que pertence a esse segmento AB, uh, é colinear. Então, se esses três pontos são colineares, essa igualdade deve ser verdadeira. Eu vou estruturar isso da seguinte maneira, então eu vou resolver esse estruturar esse determinante, vai ficar assim. Vou fazer um pouco mais rápido agora, tá? A diagonal principal é x1 vezes y1 mais 1 vezes x2 y, então x2 vezes y mais x vezes y1 então y1, x. Veja que eu estou colocando x2 y1 eu estou deixando na frente porque supomos que eles sejam constantes. Tá? Agora a diagonal secundária menos, vamos colocar assim, x vezes y2, então y2x mais x1 vezes y vezes 1, então x1, y mais 1 vezes. Y1, X2. Tá. Vamos descendo para a gente ganhar espaço. Vou só reorganizar isso então. X1, Y1 mais X2, Y mais Y1X, menos Y2X, menos X1 menos y1, x2. Ah, tá. Calma aí. Faltou igual a zero. Acho que isso é uma equação. Eu vou juntar a seguinte forma. Uh, os termos em apenas x, eu tenho aqui, ó. esses dois aqui, tem os termos em y, esse e esse, e termos independentes aqui, x1, y, né? x2, y, tá. ok, seguindo. Então, juntando esses termos, eu vou usar a cor relacionada, eu vou colocar aqui o x em evidência, Vai ficar x, ou y menos y2, que multiplica x. Tá, só para vocês enxergarem quem que eu isolei aqui. Mais... Agora qual o outro? Aqui os termos em Y e aí eu vou colocar em evidência então, o y vai ficar y1 menos x1 menos x1 ah não, errado corrigindo x2 x2 menos x1 que multiplica y Por fim, esse termo independente aqui, x1, y1, menos y1, x2. Tudo isso igual a zero. Agora observem comigo aqui, como nós definimos então os pontos A e B? De coordenadas x1, y1, x2, y2, em que estes eram constantes, as variáveis são apenas os termos x e y. Tá? Nós vamos ter justamente, então, y1 menos y2 é uma constante. Portanto, ax, mais aqui também, y, x2 menos y1, também é constante, x2 menos x1. By, e esses termos aqui todos são constantes também, mais c igual a zero. Então, conseguimos mostrar que esses três pontos sempre vão estar nessas condições. Então, ax mais by mais c igual a zero, que a, b e c são constantes. Tá? Vamos para uma outra situação aqui, então, um exemplo. Verificar se esses três pontos pertencem à reta R, de equação x mais 2y menos 6 igual a zero. Como que a gente verifica se um ponto pertence a, a, a uma reta com base na sua equação? Bom, tem que ser verdadeira essa igualdade, ou seja, o, o ponto para o, o ponto A de coordenadas 2 e 2, então, verificando o valor de x, nós temos... 2 mais, 2 que multiplica 2, menos 6, igual a zero. Então, fácil verificar, então, 2 vezes 2, 4, mais 2, 6, menos 6, igual a zero. Verificado. Verificar o ponto B, 4 e 1, da mesma forma. Vamos lá. É 4 mais 2 vezes 1. Que eu coloquei entre parênteses, 2 vezes 1 um, menos 6 igual a zero. Então, 4 mais 2, 6, menos 6 igual a zero. Fechou também. E por fim o ponto C, 7 menos 1, um. então 7 mais 2 vezes menos 1, um, aqui sim, entre parênteses, menos 6 igual a zero. Então, 7 menos 2. Aqui nós temos o seguinte, 7 menos 2, 5 menos 6, não, isto é diferente de zero. Então este aqui tá? não pertence à reta, não pertence a R, tá? Então assim que a gente verifica se um ponto pertence, de forma bem simples, só era substituição. Então, antes da gente fechar, então, eu queria só chamar a atenção para alguns pontos importantes, algumas consequências, com base nos seus coeficientes A, B e C. Primeiro, então, se eu tiver o A igual a zero, o A nulo, então, por consequência, temos uh, anulado o X, então, essa equação é igual a zero se y1 menos y2 for igual a zero, ou se y1 igual ao y2. Então, uma dessas consequências, a, o coeficiente a igual a zero, a reta é paralela ao eixo x, onde a gente já tinha visto bem antes. Né? Próximo, se o b for igual a zero, então, por consequência, x2 menos x1 deve ser igual a zero, ou eles têm que ser iguais desta forma. Se o B for igual a zero, a reta R é paralela ao eixo Y. E por fim, se C é igual a zero, nós temos AX mais BY apenas igual a zero. Desta forma, a solução, o ponto zero e zero, sempre vai pertencer a essa equação ou a essa reta. Então, nós costumamos dizer então, que se o termo C é igual a zero, essa reta sempre vai passar pela origem do sistema, tá? pelo ponto zero e 0. Mais algumas outras questões. Uh, a igual a 0 e C igual a zero. então, essa reta R, além de ser paralela a X, ela pertence ao próprio eixo X, né? já que ela passa pelo centro. B e C igual a zero. da mesma forma, ela vai ser paralela a Y, e como ela passa pelo ponto, pela origem, então ela vai, ser, vai estar em cima do próprio eixo Y. Tá? Então essas são algumas das consequências uh, desses coeficientes que a gente pode avaliar e também uh, tirar algumas conclusões. Então era isso por enquanto, espero ter sido claro e valeu!